Vocês pisam na bola, vocês são mal preconceituosos Ó, oh, entrou já. Jajá Nossa, se liga no, no João Marcelo Todo estilozinho ali, ó, segurando Olha. Cadê Foi o João? Sererepe. Olha lá, ó Hum, de... é foda, Nossa! Velho, é foda, tá usando... no, Chris, no ali, ó. Tá Felipe. usando. Ele deu uma. Ele deu uma chupada no, no ovo de alguém que tá usando até a bandana pra tampar o. Meu, tipo, ele tá assim, meu másculo. Uhum. <risos> ele tá todo. Tá todo código do hip hop. Caralho, Lucas, meu vídeo vai ser uma bosta, hein, velho. Ah, não tem um Muta eu, velho. É sério. Não, não vou mutar eu tô você porque... mutando você, o som tá saindo aqui no quarto, velho, Vai ficar no meu funcionário. Ah, pronto, meu. agora. Falou. A janela tá fechada. Caralho. Né? <risos> Caralho, <risos> HD aí. É, você é assim. pegou pesado, hein, velho. Caralho, velho. Ô, o João Marcelo carrega, viador. Tá ó, já... tá aqui, nada, João Marcelo... <risos> é, Cris... Ô oh, louco, velho. Ô, oh, alguém já, boa, já mano, tinha. Ali. Alguém já tinha fechado. Alguém já tinha fechado o COD já? Time assim com 6, mano. Não, não. Não. não, não. Logo daí, tomou uma eu, o Cris, eu joguei a granada errada, mano. Eu comecei tudo errado nessa porra. Balinha, balota, baixota. Ele foi o primeiro sangue, esse burro, hein? A Net tá morrendo, velho. Espera que tá morrendo, o clima também. Ó. Gente, ó, vocês não param de atirar Ó, demora pra parar de atirar, velho Se vocês parar de atirar no meio do bagulho não Não ah, vai o matar Sou eu, sou eu, eu acho. tá bom assim. Olha lá, cara, Tem um cara lá, é lá é em mal. cima Peguei aqui, aqui em cima Ah, mano, pô, que com o somado do Hudson Tá com dificuldade, hein, Gadei? vai matei aqui, mais um né? tá... <risos> <risos> <risos> Demora um pouco, viado, peraí ah, Em cima, em cima, em cima, porra, sobe, cão de... Ai, sim, mano, iado Puta, velho Cavadão. Caralho, eu tô sem mira na arma porque eu tô trocando não. prestígio, velho. Nossa, cara mirado, velho. Olha o outro deitado no chão, chão, chão. chão. Peguei. Já fizeram a volta, viu? Ai, boa. Na esquerda. Ah, mano. Ah, não dá não, velho. Tá dando uma diferencinha aí, gente. Porra, mano. eu acho eu que o roxo não... É não tá suportando hein o negócio é da drop shot fixando a mira no, no na Olha testa tá dando, viado. Tá maluco, maluco. tu tá maluco? Respeita o gold tu tá maluco? Ah nossa, como cara, não pegou cara, esse tiro cara, no cara, cara, velho? Que é isso? Cara, quem que tá na minha costas? Oi, tá o inferno. Calliam. Caralho, tá Ah, lá na outra casa, velho. Nossa, os cara também gosta de camperar, hein? Ô, Tu tá maluco, uhum. ah, respeito não, grosso. Sei. Tá achando ruim, vem dar uma chupada no ovo. Mano, eu quero dentro da casa, no primeiro spawn lá. Boa gás, viramos, vai. Viramos só se, viramos se for de posição, né? Ver... Os caras tá camperando na casa, mano. Tá aluminado, velho. Mata mais ovo, vai ficar positivo, porra. Ah, os caras tá vindo lá por trás, lá, ô, oh, estátua, estátua. Três, três. Pela direitinha, estátua é direitinha, gente. Tem nego lá na casa lá de cima. E... Peguei uma estátua. Mano, o cara tá olhando na escada lá, mano. Ah, Peguei legal. dois na escada. Tô fazendo terapia. rapieira. galera. Gosta, Lucas. Nossa, eu acertei a bomba lá dentro da casa ai, e matei ai, o cara, velho. Molotov o cara tá camperando aí. Matei o Campera aí, filho da Ah, Meu Deus, velho! Os caras tá caindo nove de eu reconhecimento. Deus, é, aí, olha a conexão, que top! Ah, olha a minha. Vocês não tá boa? Né? Na casa ainda tem, mano, um spawn. Ih, ah, o respawn aqui, é da porra. Porra, mano. Ah, tinha bomba dentro da casa, mano. O cara é muito lixo, né, velho? O cara sobe, um olha a escada, o outro fica. coloca a bomba. A fica atrás do cara? Peguei, peguei. <risos> meu Deus. Ah, muito, mano. É muito ridículo, mano. Cachorrão, tá oh, mano. Ah, mano. Peguei dois lá e tem mó. Meu Deus. Tem cara aí, Luke. Vou... Ah, viado. Esse, esse da casa eu deu trabalho pra matar, hein. Pelo amor de Deus. O ah, maluco não morre. Olha lá, velho, os cara tá mirando. Ai, Jesus amado, não faz eu pecar não velho. <risos> Caralho, mano, até de ah, Toma filho viu? da puta! Matei dois na granada lá dentro da casa trouxa. Tá dormindo mãe? Eu não, eu não, eu não. Porra velho, eu sou acho que eu sou o único humano que faz as gameplay animal. O que foi, mas Espera aí Ah, vai ficar aquela naquela casa de novo, mano Vou tomar aqui. Ah. Tá lá ainda, ah, mano de frente com a da... A do meio, ali ah. Nossa, quase não tem casa, né? Caralho, tá bom, mano. Aquela ali, aquela lá. É, calma. Normal. Vou fudei, fuder. Matei. Tá, foda-se. Vai te fuder, moleque. Tá. Puta que pariu. Peguei, peguei. Ah, tá. Nossa, é, tem três lá. Tem, lá, tem três. Na, na Ai, meu Deus. Dentro da casa do meio tem, viu? Peguei. Já era. Tem outro. Um... Peguei outro lá dentro. Eu da casa lá. lá no fim. Clean, tô campeando na física de 12. Ah, meu tá Deus. Deus. Porra, porra, chupa essas duas kills Lixo, caralho Caralho Quem é que faz a final kill mais linda nessa porra Pula, pula, pula Chupa, pá, pá, pá Valeu gente, deixa seu like, compartilha o vídeo Desculpa o ventilador no, no fone do Lucas E é nóis A melhor opção Não é pedir socorro abrir a mente deste nosso povo Vou deixar o circo assim pegando fogo E quando restar as cinzas começamos tudo de novo